Branwen é uma clériga humana pouco conhecida no universo de Baldur's Gate. Nesse vídeo vamos conhecer qual sua origem e qual seu diferencial como Priest of Temples. Bom pessoal, para a gente poder achar a Branwen, você vai nesse local aqui do mapa, Carnival, que é do lado de Naskel, ok? Não tem erro, bem fácil de achar. E vocês vão conversar aqui com o Zé, que não, não precisa. Ele vai te oferecer o pergaminho para poder descongelar ali, despetrificar a Browning, tá Então por 500 moedas de ouro e tal, você compra e tal. Então vamos aqui. Claro, me deu pergaminho. Beleza. Vem aqui no inventário. Aqui e aí, vamos usar nela. É usar isso aqui, vamos usar nela. Ela vai descongelar, e aí, pronto, a gente já pode aceitar lá no grupo. Vamos conversar com ela. Ela vai falar que é a Browning, a guerreira da Ilhas do Norte. Fiquei transformada em pedra pelo que pareceu uma eternidade. Você me salvou e por isso te devo minha vida. Estou em débito com você por tempos. Tempos é o Deus que ela adora. Ela é uma clériga de tempos. É, não, não deixarei de pagar por isso. Permita que eu me una à sua causa e tal, se você valorosa então beleza ok aqui ó fico feliz em fazer parte da equipe ela vai falar aqui do transig não farei é, que se arrependa disso uma palavra de precaução No entanto, cuidado com o cão que me transformou em pedra ele se chama transig é um transig e é um empregado de um grupo mercenário que eu não saberia dizer o nome quero vê-lo morto antes de retornar ao meu lar é então aqui a gente aceita ela. Já chega com a, com a vida bem destruída, coitada. Mas bem fácil da gente encontrar ela aqui. O Transiga eu vou explicar para vocês. A gente vai achar ele em Beregoste no capítulo 3. Não tem muita dificuldade. Vamos passar aqui bem rapidinho para vocês verem aqui as habilidades dela, a sabedoria. Ela é uma sacerdotisa de tempos. Tem algumas coisas melhores para quem essa ser notícia de tempos no sentido de luta. Ela ganha alguns benefícios aqui, algumas magias a mais, tá? A biografia eu vou falar para vocês logo mais à frente. Branwen é natural da cidade de Siulf, que fica localizada nas ilhas Noreheim. As Ilhas Norenhai, por sua vez, fazem parte das Ilhas Moonshine, que ficam no mar do mesmo nome. Em SiUf, ela se tornou uma clériga e foi duramente criticada por se tratar de uma carreira exclusivamente masculina na região. De qualquer forma, ela não teve ressentimentos e conseguiu prosseguir com a sua carreira mesmo com duras críticas. Branwen se deslocou até Sword Coast, onde começou a trabalhar, oferecendo seus serviços para grupos locais. Ela seguiu até a região de Naskel, onde forneceu seu serviço para um grupo da região. Durante um dos seus trabalhos, ela descobriu que iriam atacar uma caravana de comerciantes desarmados. E segundo as suas crenças, isso aqui tem que ficar bem claro pessoal, para quem acredita em tempos, uma luta desleal não pode ocorrer, isso é totalmente contra os dogmas da Brownwyn e de todos os seguidores do Tempus. Então ela se negou a participar, e o Transig, que é um mago que faz parte desse grupo que contratou ela, começou uma batalha com a Brownwyn e por fim ele conseguiu transformar ela em pedra, esse é o motivo quando a gente encontra ela, é, ela está numa região cheia de comerciantes, porque foi ali que aconteceu o crime. O Transig, quem não lembra, ele é o interlocutor entre o Mula Rei, aquele vilão, aquele clérigo que a gente encontra nas minas de Naskel, e o Tazok. O Tazok, por sua vez, pessoal, é o líder do grupo de bandidos que está aterrorizando toda a região de Sword Coast. A vingança de Browning, encontra o Transig, você pode conseguir no terceiro capítulo, a gente encontra com ele lá em Beregoste. O Transig acaba fornecendo algumas informações sobre o Tazok, aonde que ele está com o grupo de bandidos dele, e aí a gente consegue dar continuidade na história. Além de clériga, como eu já tinha falado, ela é uma Priest of Temples, que são os clérigos sacerdotisas que vão lutar em nome do Deus Temples. O Temples ele é conhecido como o Senhor da Batalha, o Senhor da Guerra. Ele já foi reconhecido como o Deus da Guerra. Ele matou várias divindades em lutas honradas, isso é bem importante a gente pontuar, para que ele ficasse como o Deus da Guerra importante, pessoal, o tempos, ele não tem um lado, ele não é bonzinho e ele não é mal. Ele é a favor da luta, de uma luta honrada. Então, ele vai sempre beneficiar um lado um dia, outro lado outro dia. Ele não tem isso de escolher um lado. Ele proíbe, ele reprime qualquer ato de covardia e incentiva sempre o uso da força para resolver em paz. Se você tem algum problema, vamos batalhar. O derramamento de sangue sem um propósito e com excesso é condenado pelo Deus Tempos. Então, se você já resolveu o seu conflito, não precisa continuar matando, não precisa continuar guerreando, porque já está resolvido. O negócio dele é ser objetivo, resolva o seu impasse, Batalhando com força O Tempos ele é um deus amplamente conhecido Na região de Sword Coast Principalmente por ser uma terra ali Muito violenta Está em constante guerra Em constantes conflitos O símbolo do Tempos é um escudo Com uma espada flamejante Estampada na frente Espera-se Que os seguidores do Tempos Os adoradores dele De vez em quando Derramem sangue em nome dele, e cantem a canção da espada para homenagear o deus tempos. Todos os clérigos, pessoal, também vão ser conhecidos pelos seus dogmas. Quais são esses dogmas? Primeiro deles, não tenha medo. Segundo, nunca se afaste de uma luta. Covardia não é aceito. Morra honradamente ou mate com honra. Obedeça as regras da guerra, se o seu inimigo está desbalanceado, pessoal, o Deus Tempos ele não vai te apoiar nessa guerra, tem que ser uma luta justa, esse é o principal ponto dele. Esses dogmas vocês podem até ver no seguinte sentido, a Browning, ela admira muito o Minsk, o Minsk ele é um lutador que preza muito pela honra, até mesmo pela natureza dele, um pouco infantilizada. Ele preza muito por uma luta honrada, uma luta justa. E ela até fala, se o Minsk morrer durante uma batalha, ela comenta que é uma pena perder um guerreiro tão talentoso. Já a Jarreira, que é um, um, uma lutadora, um personagem, que não, tem, não é de admirar outras pessoas, ela vê um lado muito positivo na Browning. É uma das poucas pessoas que a Jarreira admira durante o jogo. Ela nota que a Browning tem a honra como algo, como um dogma, como algo para não ser jogado no lixo. Ela, ela mantém esse padrão sempre com ela. Quero falar também para vocês uma curiosidade, porque eu não achei nada que pudessem informar a criação da Browning, mas a Browning também é o um nome de uma deusa galesa. Ela é considerada a principal deusa de Avalon, o local onde a Excalibur, a espada do rei Arthur, foi forjada. E também é o local onde o rei Arthur foi levado para se recuperar dos ferimentos depois da batalha de Momalth. A história da Browning não é nada glamourosa, pessoal. Mas vou tentar contar aqui de uma forma bem resumida o que aconteceu. O Bran, que era um dos irmãos da Browning, ofereceu a mão dela para o rei Matolot. Desculpa aí a pronúncia. Era o rei da Irlanda. O intuito era para poder realizar uma aliança entre o país de Gales e a Irlanda. Só que um outro irmão do Bran, o Efnisian, Fica muito puto por não ter sido consultado. Ele vai lá e mutila os, os cavalos todos do rei da Irlanda. O rei da, da Irlanda fica indignado com aquela história, mas aí ele pega, prepara a esquadra dele e volta para a Irlanda. Um ano depois, acaba de nascer o filho da Browning com o rei da Irlanda. Ele nunca superou esse ocorrido com os cavalos dele. E alguns súditos não concordaram com a atitude que ele tomou na época de fugir, praticamente de fugir. E aí, ele envenenado com essas ideias, ele pega e desconta toda a raiva dos irmãos da Browning nela. O que, que ele faz? Ele expulsa ela do quarto real, ela passa a morar com os empregados do castelo, ela vai trabalhar na, na cozinha e todos os dias ela é muito agredida. e aí o tempo vai passando, ela não vai aguentando aquilo, ela arruma um jeito de se comunicar com o irmão dela, o Bran. O Bran fica sabendo do ocorrido, pega o exército da, do país de Gales e viaja para a Irlanda para poder ajudar a irmã dele. Só que até então o rei, o rei da Irlanda não sabe de nada. Passado um tempo, o rei da Irlanda ele resolve abdicar do, do trono dele e passar para o filho dele, mesmo o menino sendo uma criança ainda. Durante a comemoração dessa coroação, a esquadra dos irmãos da, da Browning chega, o Efinissim junto com o Bran. O Efinissim tal por, por enquanto, pessoal, está tudo em paz, teoricamente. O Efinissim conversa com o rei e pede para o rei da Irlanda para ele poder abraçar o filho dele, o Guern, lá. O, o rei da beleza, vê que não tem nada demais, dá o ok. O Efinissim, um grande filho da puta, ele abraça o menino. De repente ele pega e joga o menino dentro do fogo. E aí começa o pau quebrar, gente. Uma matança pra tudo quanto é lado. Três dias lá de luta sangrenta, todo mundo morrendo. O País de Gales sai vencedor. E só que só sete homens saem vivos. A Browning muito chateada com todo esse ocorrido, ela se culpa muito por tudo isso ter acontecido, por ela ter invocado a ajuda dos irmãos dela, ela entra em depressão, passado o tempo, ela morre de desgosto com tudo aquilo que aconteceu. E aí, ela é enterrada nas margens de um rio, e ela passa a ser venerada como uma deusa, uma deusa do reinício. Quando você procura inspiração para reiniciar, para ajuda num projeto, você invoca a bênção da deusa Browning. Essa é a história dessa deusa que é comparada com a Afrodite. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado sobre a história da Browning, um pouquinho sobre a história dos priests of Temples. Não se esqueçam de deixar um comentário aqui, Quais os próximos vídeos a gente vai fazer falando sobre outros personagens, outros inimigos e o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever se não é inscrito, dê essa força, deixa aquele like, até a próxima, um beijão, tchau, tchau.